A revogação do decreto das armas por parte do presidente Lula, fez com que esteja hoje proibido você blindar o seu carro. É isso mesmo que você tá entendendo. Eu tô aqui, né, me alternando entre Brasília, que é aquela ilha da fantasia, que eu saio à noite sem problema nenhum, que não tem assaltante nenhum, que tem boas escolas públicas do lado de casa, que tem uma quadra pública do lado de casa, que eu posso ir lá praticar esporte quando eu bem entender, né, que eu tenho supermercados próximos, que eu tenho um lugar arborizado. A Ilha de Fantasia e, e São Paulo e o interior de São Paulo de onde eu sou, né? Pra quem não sabe, eu nasci em, Dayat... eu nasci, eu nasci em Salto e fui criado em Dayatuba, né? Sou saltense e Daiatuba ao mesmo tempo. E moro, moro desde... Quando que eu moro? Eu moro desde 2000, acho que 2016. Sete anos que eu moro na cidade de São Paulo. Morei durante muito tempo é, na Bela Vista, ali, logo no centro, próximo da Praça da Sé, né, próximo da Liberdade, ali, bem pertinho do Teatro Renault, né, ali tem uma, na esquina tem um Lanches Unidos, eu me lembro bem, tem um Lanches Unidos, né, um abraço pro pessoal do Lanches Unidos, que eu costumava comer lá, e um restaurante madrigano descendo ali, a Brigadeiro, tem na frente um Americanas, não sei se, não sei. se, até hoje eu voto lá, né, da última vez que eu fui votar ainda, em 2022, tinha Americanas, mas não sei se Americanas, né, foi de Muro de Berlim e já não tá mais lá, né, eu voto lá numa, numa escola de educação infantil ainda, né, é, mas eu vou mudar meu domicílio eleitoral porque eu me mudei de lá faz muito tempo, né, eu morava naquele apartamento quem me acompanha há muito tempo sabe que eu morava naquele apartamento horroroso, que não tinha teto não tinha teto, não tinha nada que tinha 19 metros quadrados, né? E era uma região que, pelo amor de Deus, né? Eu fui assaltado ali três, quatro vezes de maneira agressiva, com arma na cabeça, né? Por três, quatro caras com faca. É uma área extremamente perigosa ali, o centro de São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo tá uma vergonha, né? Eu nunca vi jornais baterem tão pesado em coisas básicas da cidade de São Paulo como zeladoria. A Folha de São Paulo e o Estadão fizeram editoriais que mostram o estado da nossa cidade. Não tem coleta de lixo. Asfalto Gente, eu fico aqui Vila Olímpia, Brooklyn, é, Morumbi Bairros nobres da cidade de São Paulo Que estão absolutamente esbura, esburacados Aí eu vou pro centro de São Paulo A situação é ainda mais caótica Aí eu vou pra Marcilac Meu Deus Aí, meu amigo, terra sem lei Terra de ninguém Aí, putz, eu vou pra sua cidade Tiradentes Meu Deus, esquece com o diário. O cara não tem nem direito à própria casa e o Estado não tem o direito nem de pavimentar a rua do cara porque a propriedade não tá legalizada. Ou seja, a situação da nossa cidade tá um caos. E aí, no meio desse caos, o que, que acontece? Você tá proibido de blindar o seu carro, de se proteger. Eu não tenho carro e neguei os seguranças com o carro, com segurança, etc. Poderia ter, mas você tem todo o direito, como um cidadão, como um pobre, de pegar o seu dinheiro e blindar o seu carro. Por quê? Porque a cidade de São Paulo tá cheia de gente de ladrão armado com arma Ilegal, vale dizer né? Ilegal, porque o bandido Ele não vai registrar a arma Ele não vai passar pelo processo burocrático De se registrar num clube de tiro De ter a aula de tiro Assim, é uma mentalidade muito imbecil Burro, de quem acha Que o bandido usa arma legalizada Gente, só quando ele tem Parceria com milícia, aí sim Aí a milícia, né, a polícia Ou as forças armadas Desviam armas pro crime organizado Mas aí não é porque a arma tá legalizada, aí é porque tem criminoso dentro de estruturas de polícia e de forças armadas, mas vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, né é, é, entrar no nosso Instagram, vamos bater um milhão no Instagram, TikTok também, estamos crescendo bastante no TikTok, cada vez mais as pessoas têm me parado na rua e falado, pô, você não é aquele cara do TikTok Porra! meu principal plataforma, eu, pelo menos eu considero é o YouTube, né, que eu me aprofundo mais que eu falo mais, enfim é, Clube MBL, para receber informações de bastidores e Gado Combate também o nosso novo jogo, entra na nossa Twitch também no meu novo canal no YouTube Cata games Então você não pode blindar o seu carro você tá cerceado do direito de blindar o seu carro. Para além disso, é de uma imbecilidade tremenda essa limitação ou essa proibição de se comprar munição e essa limitação de armas. Aí você vai perguntar ah, por que que o sujeito precisa ter mais de uma arma? Por que que precisa ter mais de três armas? Gente, a gente tá falando de atleta de gente. Eu sou filhado ao clube de tiro. Eu sou filiado ao G16 aqui em São Paulo. Tem, acho que tem três, né? É, G16 aqui em São Paulo. Pra abraço, um Mazini, parceiro, um baita do Clube do Tiro, não tô recebendo absolutamente nada pra fazer essa propaganda, faço de graça, porque é um baita Clube do Tiro, tem baita instrutores, né, é muito legal, e aí aliás, outro absurdo, né, tem gente sendo processada pelo Ministério da Justiça por postar vídeo em clube de tiro atirando, gente, pelo amor de Deus, virou uma polícia de comportamento privado, o cara tá num ambiente privado com uma arma legalizada, com um clube legalizado atirando, posta um vídeo, ele não pode postar um vídeo, ele é processado pelo Ministério da Justiça, me chegou notícia disso, me chegou mensagem gente seguidor dizendo isso Eu não acreditei Pelo amor de Deus E aí vem a revogação Do decreto de armas A gente tá falando de atleta Gente, a primeira medalha Olímpica do Brasil É de tiro De tiro Primeira medalha olímpica Esporte Há inclusive países e tem aula de tiro pra crianças Porque pra ela sair matando gente Não, controle emocional Trabalhar a concentração A disciplina, a precisão É um esporte É considerado oficialmente um esporte E por boas razões Antes vai, sei lá, que a ministra Ana Moser Resolva dizer o contrário É um esporte, é legalmente considerado Um esporte, e um esporte olímpico Inclusive, né, o tiro, foi a nossa primeira medalha olímpica. Então por que precisa ter mais de uma, duas Três armas? Porque o sujeito atira com várias armas, porque ele é um atirador profissional, ele é um esportista que pratica no clube de tiro, eu não vou pra me divertir vou lá pra treinar, ficar cada vez né, mais preciso no meu tiro, mas eu não tenho arma em casa não, não, não tenho porte de arma poderia, poderia utilizar a posição privilegiada que eu tenho de deputado federal pra isso, é, mas ou mesmo as ameaças de morte contra mim que tem também pra obter o porte de a, a de arma, mas nunca tive interesse, mas aí vou lá, vou atirar Atirar tal, né? Pô, num clube do, do G16, que eu falei, até o pessoal às vezes se junta lá, tal, pra tomar uma cerveja. Não tomar uma cerveja atirar, né? Porque aí não. Mas fazer um churrasco, né? Se reunir, conversar e tal, pra ter um papo. Então a gente tá falando de esporte e de emprego, gente. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que estão desempregadas graças à revogação desse decreto, graças a esse novo decreto do Lula absurdo. A gente não tá só falando de sucateamento de um esporte em que o Brasil é bem sucedido. A gente não tá só falando de uma violação do direito à legítima defesa, a gente tá falando também de destruição de emprego e de renda, tem gente que vive disso, famílias inteiras, famílias inteiras, e o governo diz proteger as mulheres? Boa parte inclusive em alguns clubes a maioria das profissionais que trabalham são mulheres as mulheres estão ficando desempregadas em clubes de tiro graças ao decreto do Lula cadê a defesa das mulheres nesse momento? Do a defesa da independência financeira delas, inclusive, que ajuda no combate à violência doméstica, que ajuda no empoderamento feminino, no melhor sentido da palavra, dela ter autonomia independência sobre a sua própria vida por ter um emprego, por ter uma renda. Aliás, as mulheres, pode perguntar para qualquer é instrutor, não sei o que eu tô dizendo, atira melhor do que os homens, porque o homem, ele vai atirar com empolgação, né? Agora eu vou entrar quente no cara lá atrás ele quer pá, ele quer dar o tirão lá, né, quase que empurrando a arma ou empurrando a arma mesmo, empurrando um pouquinho, tipo pá, vai tiro, vai ter! né, a mulher não, a mulher ela, ela vê a arma com cautela às vezes com medo e portanto ela tá lá, ela tá parada e ela faz exatamente o que tem que ser feito, lentamente ela se aproxima e pá atira, e por isso ela mais precisa por natureza, claro, o homem treina e etc e tal, e supera o counter strike da cabeça dele, né? tá, não vi ninguém lá entrequente aqui, é, mas enfim, você não pode blindar o seu carro, né? Hoje a cidade de São Paulo tá absolutamente largada, você é assaltado em cada esquina, principalmente no centro de São Paulo, na periferia de São Paulo, mesmo nos bairros nobres, né, que falam que o os ricos têm os seguranças privadas seus condomínios fechados, né? Que é o grande discurso das esquerdas Que nada, meu irmão! Tá aqui outro dia Eu vi na minha frente, eu nem entendi o que tava acontecendo um, um, um, um, um assalto Dois caras levando o relógio Do cara na Vila Olímpia Não é? Não é o problema da Segurança pública, né? Não é um negócio de pobre, de rico, é de todo mundo É mais de pobre, inclusive, do que rico Porque o rico, ele compra o celular no outro dia O pobre não, o pobre Ele continua pagando o celular que ele não vai ter e não vai poder comprar outro pelos próximos meses. já apresentei, eu fui o primeiro a apresentar em parceria. Outros deputados pediram para assinar junto comigo e eu, claro, a, o, meu, o meu intuito não é ser o pai da criança, é aprovar. Então eu chamei todo mundo para assinar comigo, o PDL, para anular o, o decreto do, do, do presidente da República que extrapola a sua, a sua capacidade de regulamentar. Claramente. E mais do que isso, apresentei um projeto de lei para que nunca mais essa matéria possa ser tratada via decreto, para que